Mensagem para o movimento de economia solidária. Prezadas e prezados militantes da economia solidária, simpatizantes, trabalhadoras e trabalhadores de empreendimentos solidários, de entidades de apoio e gestoras e gestores públicos e públicos. É preciso que nosso movimento se consolide ideologicamente. É fácil falar do, do capitalismo, mas pouco se fala de nossa alternativa ideológica, que é a autogestão. Isso tem que ser afirmado de maneira mais explícita e firme. A autogestão é fundamental na gestão dos empreendimentos e deve ser cada vez mais exercitada e vivenciada na nossa forma de organização enquanto movimento. Rumo a uma política da autogestão, uma pedagogia da autogestão e a autogestão com base de organização dos fóruns de economia solidária. Muitos de nós militamos em outros movimentos sociais, mas poucos poucos é, de nós afirmamos a Ecosol quando atuamos neles. Se você milita em movimentos sociais, vista a camisa da economia solidária nesse espaço. Estudemos mais a economia solidária. Façamos mais formação interna e política, principalmente vivencial, a partir de nossas práticas. Que tenhamos coragem para o enfrentamento. E assim atrairemos outros movimentos sociais... E vamos também conseguir pressionar mais efetivamente o governo. Pratiquemos a economia solidária no nosso município, no nosso bairro, na nossa comunidade, como multiplicadores e multiplicadoras do movimento. Abracemos a causa da economia solidária com carinho, determinação e amor, sem desistir, superando os conflitos internos. Temos que marcar presença na sociedade e declararmos o que queremos e defendemos. Quando o movimento perde o foco, se perde. Mantenhamos o foco em nossa identidade, custe o que custar. A participação continuada e ativa nos fóruns é fundamental para a nossa formação política e a organização enquanto movimento. Não participe do fórum somente quando vai haver discussão de recursos ou de feiras. Empreendimentos, vamos nos engajar bom, nesta luta para mudar a sociedade. São as trabalhadores, os trabalhadores, os empreendimentos solidários, as protagonistas e os protagonistas do movimento. Por isso, valorizem-se, não aceitem qualquer migrado, sejam ativos, pautem o governo e as entidades e não se deixem pautar. Entidades de apoio, não centralize tanto as suas ações na sua base, busque agir no seu território de atuação de maneira mais aberta para todos os atores da economia solidária que lá estão. Além disso, participem mais dos fóruns, de maneira continuada, e não só na hora da validação, Toda da construção de projetos. Vocês são atores importantes no movimento. O relacionamento dos empreendimentos com as incubadoras deve ser mais equilibrado. Sabemos da necessidade da academia, mas a incubação muitas vezes não termina e o saber acadêmico fica distante do saber popular, sem vivenciar a economia solidária. Por isso, há necessidade de maior clareza do papel das incubadoras que mandam estagiários para os grupos de discussão Debates, assistência, apoio aos empreendimentos, mas que são apenas passageiros. As incubadoras devem garantir a continuidade destes estagiários como técnicos permanentes ao fim do seu estágio. Os empreendimentos não são bandeiras utópicas de sonho, como muitas vezes pensam os estudantes. Estes podem sonhar. Eles são uma realidade com necessidades reais e urgentes. Os gestores públicos devem, na construção e implementação de suas políticas, respeitar a especificidade e diversidade da Ecosol. E o marco regulatório deve ser um instrumento político, jurídico, que se assegure as mesmas através de fóruns permanentes e diálogos com os gestores públicos. É preciso também um olhar diferenciado e apoio direto aos empreendimentos solidários na construção destas ações e legislações. Não esqueçamos de sempre consumir os nossos produtos da economia solidária e com isso não sermos coerentes entre nossa vida cotidiana e as bandeiras que defendemos e difundimos. Tomemos cuidado com a escolha de, novos, de nossos representantes. Eles têm uma responsabilidade importante com a ação ao movimento. Portanto, precisamos efetivamente ser representativos e garantir a democracia e a circulação das informações entre as instâncias e os fóruns. Pessoal, estamos muito devagar na coleta de assinaturas. Sejamos mais ativas e ativos pois se não corrermos atrás as coisas não vão andar sozinhas.